E aí, e aí, como tá a sua carreira de youtuber, Marcelo? Ah, eu tô postando vídeo com frequências lá. Ah, eu postei, tô passando três vídeos por semana. Essas quintas e domingos. Amanhã tem vídeo. Essa semana já foram dois, amanhã é o último. Claro que a semana começa no domingo, né? Mas enfim. Amanhã tem mais um, já tá renderizado, só preciso... Opa. O... O dinheiro que eu ganhei já com o YouTube é o suficiente pra eu comprar três casas. Cara, eles aumentaram o cooldown da dinamite? É uma impressão minha. Ai, é, que cura boa! Ah, errei. bom time. É, caralho. Ninguém rouba a Ashe, É isso. Ela é minha. Ai, tomei. Eu preciso de... Eu preciso de... Mil... Mil seguidores. Mil inscritos no YouTube. Mil inscritos no YouTube para pra liberar monetização. Mil inscritos e acho que, sei lá, mil horas de... de... Não sei quantas horas, na verdade. Tem que ter um tempo de que as pessoas me assistem. Ai! Olha esse Slip, cara. Slip me tirou um kill. Para que basicamente não existe player base de Overwatch no YouTube. Verdade. E a minha ideia era fazer... Bom, o Twitch Highlights, né, em teoria, não é Overwatch Highlights, é Twitch Highlights. A minha ideia era fazer lives de Valorant, de... Mano, qualquer coisa que desse pra eu tirar um, um trecho, uma partida, qualquer coisa e, e upar. E aí eu tenho uma outra, outra ideia, que seria o uma outra play playlist ali, que é o Twitch Clips. Seria Twitch Clips, alguma coisa nesse sentido, que é só, tipo, vídeo de um minuto. Ou menos só com alguma besteirinha que acontece. Tipo um clipe mesmo de Twitch. Eu acho que esse tipo de vídeo não faz tão bem pro canal. Porque até onde eu sei, você precisa que as pessoas te assistam por muito tempo. Pra você conseguir ter bons números no YouTube. E aí vídeo curto você não consegue, né? É Mas eu acho que vale como uma forma de você viralizar tipo mandar virar meme tá ligado esse tipo de coisa eu acho que vale a tentativa e eu pessoalmente adoro ver vídeo de um minuto no YouTube <risos> vídeo super curto assim que tem alguma coisa impactante vontade um de comer batata frita pô eu também aceito eu disse, são pré-requisitos para se tornar mod mas ele não disse quando é a próxima a avaliação não. de desempenho e aí, cara, safado. Sempre é bom garantir com nudes. Valorant, você tem aquela jogada que eu te mandei, lembra? Não. Não não. Já disse que se ele me contratar, não manda nudes, mas manda playboy da Gretchen. É, a gente tava conversando sobre isso mais cedo. Quantas plásticas tem Gretchen? Quantos anos tem Gretchen? Caralho, que. Não acerto nada, velho. Matei. Ah, <risos> oh, o Argonz é do canal. O Argonz é daqui. Entendi. Não. Ótimo assunto, demais. Ah lá, porra, Marcelo. <risos> Então eu Esqueci qual era o ótimo um assunto Gretchen Mas antes disso Ah era é, essa partida de Valorant aí eu não sei qual que é não Já vem muito semelhante se tornando mod depois sumindo. Espero que não ocorra isso com você. Não, mas é. É isso que sempre acontece, Kellion. Entra mod, sai mod, só Kalion persiste. É um absurdo. Traidores. Eu te mando outra vez o link do arquivo. É link do arquivo? Eu aceito o desafio, Kelion. É um arquivo? Se baixou o vídeo? É um clipe? Que o que é? Eu te mandei no drive, caralho. Você me mandou um vídeo no drive de uma partida minha? Baixar uma partida inteira? Caralho, velho, o que, que tá acontecendo? Eu não acerta um tiro. Ah ah ah ah, oui. <risos> <risos> Ai meu Deus. Tadinho do, do Agnes. tempão. Eu achei o vídeo, cortei só o melhor momento, te mandei pra você fazer upload. Só melhor mod, até mesmo antes. de ser é mod, qual foi? Putz. não lembro disso não. não lembro qual vídeo que é esse. Ah! Foi o dia em que eu fiquei anotando os meus highlights, não foi? Eu continuo não lembrando desse vídeo que você me mandou, mas deve ter sido esse dia. Eu acho que a Pinguna é a única mod produtiva aqui, porque ela baixa vídeo, manda vídeo, faz clipe, manda nude. Enquanto eu só existo mesmo, é isso aí. É bem isso. É. Eu adicionei o manda nude na fala do Kalion. Bora Marcelão, e aí Seven, como você tá? Tudo bem? Por isso eu me candidato a ser moderador, eu prometo nunca assumir, olha só que fofura. É disso que eu preciso de gente que está comigo nos bons e maus momentos, na riqueza, na, na pobreza, na beleza e na feiura. O <risos> melhor mod é Exagerou, né? <risos> Kaelion é, é, é, é o mod presente. Eu chego aqui, ele tá aqui. Muitas vezes quando eu fiz live, ele ficou sozinho aí a live inteira. Não foi nesse dia não, mas foi na mesma época. Entendi. Eu vi um vídeo anterior e é ah, isso que você anotou os timestamps. Ah, entendi. Morre, diabo. O que, que eu fiz? É que a parte de mandar vídeo eu faço também. Caralho, a câmera de abate fica na base quando você se mata assim? Vamos saber. Boa, Marcelo. porra. Cara, essa oriça tá me enchendo o saco. Vamos pegar ela. Oi, hein? Oi, Vicky. Como você tá? Tudo bem? Meu objetivo é deixar o Marcelo rico o suficiente pra ele começar a remunerar os mods. Caramba, se, eu, se esse canal fosse rentável o suficiente pra eu remunerar os mods, eu faria com, com muito prazer. Seria muito da hora, tipo, ser uma empresa, tá ligado? Ter mod contratado, esse tipo de coisa, eu acho muito da hora, velho. Porque, mano, o que a gente faz aqui é gerar entretenimento. Tem muita gente ganhando dinheiro com isso, tá ligado? vocês fazem é garantir que o conteúdo seja, seja feito da, da melhor forma então faz todo sentido discorda? Calma, já me perdi no assunto eu nem sei o que vocês estão falando ah, velho e aí. Como vocês estão, gente? A gente que tá chegando agora aí, tudo bem? E que serve E aí, Isaac, beleza? O Alanzoca da peça de PC pros os mods dele. Ah, Esse, um cara, cara que ganha o dinheiro que ele ganha. Nossa, alguém caiu ali igual um idiota. Ah, fui <risos> Eu só vi um contorno vermelho caindo igual um imbecil. <risos> eu juro que eu, eu, eu tava pensando nessa, nessa hora que eu caí, eu pensei, nossa, não fui. Eu ia falar, alguém caiu, tá vendo? Não sou só eu, mas não, era eu mesmo caindo, velho. Puta merda.